Então bora para gameplay, lembrando que escrito Zika dá like logo no começo do vídeo. Então vamos lá, tamo de lobito. Gohan <tos> aí, Gohan se conectou. O Gohan já matou, meu Deus do céu. Já começou matando. Ou sendo morto, agora eu não prestei atenção direito o que aconteceu. Vamos aqui na cautela. Porque, mano, não sei se os caras estão tá de armadura, tá de baluarte. Que merda que os caras estão. Já tá tendo trocação de tiro aqui. Já levou um, já vamos aqui em cima ver o que pega. Não pega nada, meu Deus. Tô passeando pelo mapa. Tô aqui. Empolgante! Um deserto aqui. Opa, veio dois. Meu Deus, legionário, cabeça de vassoura. Vamos, Tiro na cabeça. Aê, se ferrou, cabeça de vassoura. Se fodeu. Bora, bora. Bora buscar mais, bora buscar mais. Já achei aqui no mapa, ó. Minimapa importantíssimo. E toma safada. Ai. Toma, danado. Ai, que delícia. Pra isso. Já tomou um aqui. Vamos focar com agora. Meu Deus, cabeça de vassoura. Meu Deus, o que, que eu fiz? Errou Mata, mata, pega, pega, morde, morde. Ai, Ai, ferrou! Eita, porra! Que se passa. Olha, Ai. olha o pré fire meu Deus, como eu gosto de matar no meu, meu, meu pre-fire, vocês não fazem ideia, vamos pegar pega Gohan, pega Gohan, pegou Gohan. Pega Gohan. Pega Gohan. Vamos agora buscar aqui, e, oh, Ai. meu Deus, olha o free kill, esse daí é, é, é kill de graça. É mesmo, é? Linha pesada, hein, mano, vamos buscar aqui, ó, vai subir, toma, olha toma, meu Deus. Man. Se não tivesse travado, não seria MC5, vamos buscar, oh, Tô No 3G. Tá melhor do que meu Wi-Fi? Oh, delícia! Morte explosiva. Toma. Não pode ir granada contra mim, né, galera? Mas eu posso dar granada. Vai. Tranquilo. Toma mais um. Morri! Granada, meu Deus. Olha o feitiço contra o feiticeiro. Puta merda. Vamos aqui de novo, já no ritmo frenético. Pega, pega. Pex, pex, pex, pex. Caraca. Vamos, Kog. Vamos, Kog. Te amo a moleinha. O cara tá me tirando. Vamos, já chega no pré fire que eu adoro o fire Pra mim é tudo. Os caras bro... cara colocam a cara. Os caras não vê que os tiros tão varando e colocam a cara, vai. Ah, cabecinha de vassoura. Se ferrou. Bora. Galera, o som não tá saindo porque eu tô com um fone de ouvido, tá? E não tô gravando o um áudio interno. Olha aqui, surpresinha. surprise motherfucker. Puta que Ai. pariu, mano Vou... Não acredito que morri pra esse maluco Não acredito, mano Caramba, mano Não, você tá de brincadeira, bora Enfim, vamos focar aqui Tô falando pra caramba, meu Deus do céu Parece uma matraca, galvão bueno É tetra Caraca, mano Cadê os malucos? Sobe Ó, Tá ali na frente, vamos lá Foca, foca, mas não sufoca Esse é o lema da quadrilha Olha isso, meu Deus pega pega pega, pega, Ai. pega, pega pss, pss, matei ah cabeça de vassoura de novo não, não vou morrer pra ele de novo né não é possível não é possível caraca velho merda que merda ele tá com tá com óleo de cozinha no corpo que as balas tá batendo nele e tá esquivando não é possível nossa ali no minimapa Prefire. <risos> Como eu adoro, mano, pegar esses caras no pré-fire, tio. Os cara não vê que tu tá, tá sendo varado ali, Cacilda, mano. Ai, MC5, eu mato muito no préfire. Cabecinha, cabecinha. Errou! Chama o Eloy, chama o Eloy. Caraca, não peguei, mano. Pelo amor de Deus, recarrega, recarrega a Bora! Aí, recarregamos. Agora vamos. Pre-fire de novo. <risos> Ah, não. E morreu. Já vi. Tá aqui dentro. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, mano. Peguei auxílio. Ah, faqueiro. Sabe porque é do meu time? Você acha que eu sou tão ó, surpresinha. Surprise, mó Pega esse chimbing e enfia no ximbinho. Nossa, nada Que viagem é essa, véi? Ó, já avistei aqui. Já chega no. Ah, Gohan. Infeliz, toma e peguei. Você é louco, cachoeira. Pega mais, pega, peguei de novo. Haha, <risos> surprise, da focar. Os especiais é aqui. Surprise. <risos> ah, mas não fui eu que matei. Como assim? Oxê. Tanquei tanto tiro no cara, meu Você Galera, tá acabando mais um aqui pra cá. Ah, meu Deus do céu, tá imbatível lógico, roubando tudo minhas kill Pega o Gohan, pega o Gohan, pegou o Gohan Soltou o Recon, bora, bora Sai daí, sai O que, que eu tô fazendo aqui? Não, você é burro, cara, que loucura Vira, isso Bora, bora Ai Ih, ih foi Double Kill, niggas. Double Kill, Triple Kill. E... Morri. Ih, não foi, não foi, não foi. E acabou a partida, galera. Estranhamente acabou antes. Ah, acabou o tempo, né? Caramba. Mas se você curtiu, avalia. Joinha, se você quer ver mais vídeo edição zoeira. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sino. Tamo junto.